Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu irei ensinar vocês como funciona uma interface em Java. Bom, novo projeto, Java, aplicação Java, é, vou dar o nome de... exemplo, interface Java... E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma nova classe. Vou chamar essa classe de anel de diamante. E também vou criar... Classe Ferrari Dá tá uma marca de carro Bom, vamos aqui em, Aqui em anel de diamante Bom, o anel de diamante Ele vai implementar Item caro O item caro a gente vai criar agora. O que, que o, item o item caro vai fazer? O item caro vai ser uma interface, certo? Então, vou chamar ele de item caro. E no item caro, a única coisa que a gente vai fazer vai ser public double get preço. Certo? Então, basicamente... Você vai ter um, um get preço double. Isso é simplesmente vai retornar, tá? Então, mais para frente, você, frente vocês irão entender como vai funcionar. Então, item caro. Voltando aqui, então, em anel de diamante, a gente vai ter uma sobrescrita, então uma sobrescrita de método. Então, isso daqui é uma sobrescrita do método que a gente criou em item caro E ele vai retornar aí um valor Então, aqui é um override Bom, aqui em Ferrari A gente vai implementar duas, uh, duas interfaces As quais são automóvel e item caro item caro a gente já criou que basicamente é um método onde ele retorna um valor ok então isso daqui na verdade é um método e aí você faz uma sobrescrita do método e aí você tem um valor aqui em item caro né no caso seria isso aqui em ferrari a gente tem um item caro e a gente tem um automóvel o automóvel a gente vai criar agora. O automóvel vai ser uma nova interface. E aqui no automóvel a gente vai ter aí dois métodos. Então, esses métodos são virar à esquerda e acelerar. Então, automóvel agora já existe. E aqui a gente precisa simplesmente fazer a sobrescrita. Então, public void virar esquerda. Como a gente falou que o automóvel ele tem o um método virar esquerda, então vamos começar por ele. Virar esquerda, e aqui a gente pode simplesmente, sei lá, escreve aí, virando a esquerda. Só para ter uma noção mesmo do que está acontecendo aqui. E como ele é uma sobrescrita, então tem que adicionar a notação override. A gente também vai fazer a mesma, a mesma coisa com os outros. Acelerar, no caso, está aqui em automóvel também. E aqui a gente tem que pegar o valor do item caro, no caso, como é uma... Uh, uma Interface Aqui a gente tem só o retorno do método Get preço Então interface Então a gente vem aqui E a gente fala assim ó, Public void Public double no caso Como é um, um valor muito grande né, Uma variável muito grande A gente pode ter aí utilização do double get preço então a gente retorna esse valor isso daqui é um override então basicamente é um override de virar esquerda e acelerar do a implementação da herança lá do da Ferrari da da interface é, automóvel tem virar esquerda e acelerar, e o item caro tem somente o get preço Bom, então vamos aqui agora em exemplo de interface Java, ou seja, a classe principal, e a gente vai é, instanciar tudo que a gente acabou de criar. Então, Ferrari, vou criar nova Ferrari, ela é igual a nova Ferrari, então F1, a gente pode acelerar, obter o preço e virar à esquerda. No caso, acelerar. Então, F1.virar à esquerda. E a gente também tem aqui a opção de mostrar alguma coisa. Né? No caso, é F1.getpreço. Ponto... Então, a gente vai obter a informação dos pre... do preço. E ele, então, vai mostrar isso daqui pra gente. Então, acelerando, virando à esquerda e o preço da Ferrari, tá? A gente também pode fazer a mesma coisa com o anel de diamante. Então... A1, um. então a gente vem aqui, as out, a1 um ponto, get preço. Então, o anel do diamante, anel de diamante, é este valor. A gente pode também fazer uma concatenação, né? O valor do anel, dois pontos. E aqui é o valor... Da Ferrari. A gente também pode adicionar a informação em real. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. É, Deixe um joinha, se inscreva no canal. Veja o canal para mais vídeos como esse e até mais. Falou!